Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje, player, eu trago uma dica de como que você instala o suporte do Playstation 5, tá? É, o Playstation 5, como todos sabem, veio com suporte, eu vou mostrar com mais detalhes, mas esse suporte aqui, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês o suporte, mas o, o que acontece? Ah, pelo fato dele ser grande, olha isso, ele é uma torre, né cara? Para ele cair sem o suporte é muito fácil, tá? E tem muita gente que pergunta, ah, o suporte é realmente é necessário, né? Faz sentido? Cara, é, é e depois eu vou explicar para vocês, eu vou, depois que eu instalar eu vou, eu vou explicar para vocês. Ó, porque ele é muito grande, né? Olha, ele dá quase um palmo e meio na minha mão. E o que acaba acontecendo é, pelo fato dele ser, ter esse design, né? Todo, todo diferente, é... O suporte dele é um suporte híbrido, né? Que serve tanto para vertical como para horizontal. E pelo fato dele ser híbrido e ele ter duas formas de você colocar, tem muita gente que tá com um pouco de dificuldade. Eu também tive no começo ali no unboxing. E, e aqui eu trago uma forma bem fácil aí, duas formas fáceis para você colocar o seu suporte no PlayStation 5, tanto na vertical e como na horizontal. Beleza? Player, recado importante. Antes de você começar a fazer qualquer procedimento na mudança de posição de vertical para horizontal de instalar é, o suporte do PlayStation 5, é importantíssimo que você retire o CD da, do drive de CD do PlayStation. Tá? Por quê? Porque se você movimentar e por, por algum motivo né, e der algum problema e esse CD ele sai do lugar, ele não sai mais. Aí vai ter que abrir, vai dar maior dor de cabeça. Então, assim, certifique-se que não tenha nenhum CD ali na, no drive de CD, beleza? Então, Player, como eu falei do suporte, né? Ele serve tanto para a parte horizontal como para a parte vertical do Playstation, né? Para você colocar ele na parte reta, né, em pé, ou na parte, ou com ele deitado. Então, para vocês terem uma ideia, tem um, um ele, o suporte, ele tem uma, ele, mo, ele movimenta a base aqui de baixo, ó essa base aqui de baixo ela se movimenta então quando você gira você vê que quando você vai colocar na parte horizontal ó ele sobe essa parte aqui ó essa parte aqui sobe porque você vai colocar o console na horizontal tá e quando você vai colocar na vertical essa peça ela deixa eu mostrar aqui ó para vocês ela diminui e tem uma trava tá vendo ó tem uma trava tanto quando você vai colocar na vertical ele vai ficar assim, essa parte que vai ficar na parte de trás do Playstation 5. E na parte horizontal, ele vai mudar para horizontal e ele vai pegar essa parte, né? Que ela tem um, um pouco mais de caída, porque o Playstation ele tem aquele design né, um pouco diferente. É, falando mais aqui sobre o suporte, o que acontece? Quando vocês giram essa parte aqui, vocês podem notar que quando você gira... O, a base dele, deixa eu segurar aqui e virar a base aqui para vocês verem, ó, olha o que acontece, ele tem, ele apresenta ali o parafuso para você, quando você coloca ele na, na posição vertical, ele já aparece o parafuso para você é, parafusar na parte vertical, né, essa parte aqui vai embaixo do console, e quando você faz na parte horizontal ele não tem problema porque você não precisa você não precisa parafusar nada você só precisa encaixar né no Playstation 5 então a gente vai fazer isso agora então player aqui olhando a parte ele deitado Playstation 5 deitado primeira coisa alguns detalhes tá é sempre o logo do Playstation do Playstation para cima para você saber qual a posição a correta com o, o drive de disco para baixo tá sempre na parte de baixo se você comprar a versão digital não vai ter esse drive aqui então você se oriente pela parte aqui do logo do PlayStation que está aqui ó na parte de cima aí você não tem como se perder beleza então aqui vocês veem, ó se você não coloca o suporte ele fica putz, ele fica todo balançando aqui né ele fica molão ó e sem falar que essa parte aqui que é a parte do plástico ó até já já deu uma arranhadinha aqui não sei se vocês estão conseguindo ver uma sujeira. Você vai danificar toda a parte de plástico dele, né? Então, putz, né? fica bem complicado. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar exatamente ele na, na, na posição correta, né? Que é a posição ali com o drive de disco para baixo e o logo do PlayStation para cima. A gente vira ele. Ele é pesado mesmo. E vocês vão notar que aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aqui embaixo tem algum. Tem alguns símbolos, né? Deixa eu ver se aparece aí. Aqui, ó. Tem alguns símbolos de... Opa. Agora tá melhor. Que é o quadrado, o triângulo, o X, o círculo. E é exatamente aqui que você vai encaixar o seu suporte, tá? Do Playstation. Então, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai mudar pra posição. Essa posição reta com essa parte aqui. E essa aqui é para ele vertical, então a gente vira ele para a parte horizontal, beleza? Como é que a gente vai fazer o encaixe aqui? É super simples, player. Você vai colocar exatamente onde estão os logos, né? Esses símbolos do Playstation que é o tradicional, que é o triângulo, o X, o quadrado e círculo. Se você colocar nessa parte, eu vou mostrar para vocês que é super fácil de encaixar. vendo aqui ó é só encaixar encaixou só isso encaixou nessa parte você já vai ver que ele você já vai ver que ele não toca mais né aqui na mesa ou no rack que você tiver e ele já fica ó é que a mesa tá balançando mas ele fica super firme ó. E aí você já tem seu PlayStation 5 super já adaptado, preparado aí para sua sala, beleza? Agora vamos para a parte é, de como instalar isso verticalmente. Player, primeiro passo né, para colocar ele na vertical, você precisa mudar é, a posição aqui do suporte para vertical. Então essa parte aqui ela vai ficar reta com essa parte dos ganchos. Tá? vocês estão vendo aqui na hora que você fizer isso automaticamente ele já vai aparecer essa abertura aqui para você tirar esse parafuso que a gente vai encaixar ali em, a, embaixo do PlayStation 5 beleza que é essa parte aqui player ó onde está esse esse buraquinho aqui esse negócio ele tem um suportezinho olha eu tirei ele tá exatamente para você colocar o é, para você colocar o parafuso e o legal é que depois que você tirou essa parte, no próprio suporte tem onde você guardar essa parte aqui, ó. Deixa eu encaixar direitinho, tá vendo? Eu encaixei aqui, tiro o parafuso agora. Minha mão é tá um pouco grande, beleza. Você vai deixar dessa forma mesmo, tá? Aberta desse jeito mesmo. E aí, o que acontece? Você vai colocar o Playstation nessa posição, tá? De pé, na realidade, com a frente para baixo. E aí, você vai fazer o seguinte. Ele já tem aqui, exatamente, a forma de encaixe. Eu vou mostrar para vocês, que é bem simples. Nessa posição aqui, vocês só encaixam o suporte, e parafusem, e parafuse Você consegue parafusar com uma moeda, com uma faca sem ponta, por exemplo, ele já tá prendendo. Ou com um cabo, por exemplo, de uma colher, tá? Eu vou pegar essa essa pecinha aqui, uma, uma pecinha de passar manteiga, e eu, ou uma chave de fenda, né? Que é o ideal, mas minha chave de fenda tá toda aguardado então eu não vou fazer isso. Aí você parafusa. Aperte, mas não a ponto, né? De, de nunca mais sair. Ele já tá firme, ó, como vocês podem ver, ele tá firme. E aqui, o bichão já está em pé. Beleza? É que a mesa tá mexendo, mas aqui ele já tá super firme. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Espero que ajude bastante você. Qualquer dúvida, mande aí alguma mensagem no comentário. Se você não é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!